Galera, hoje, a revanche. Chamei o Pedrinho de volta agora com 5 de ping, eu quero, quero ganhar dele com 5 de ping. Vamos lá, já deixa seu like no começo do vídeo aí, bora pra revanche. Bora. Bora, Pedrinho, vou dar RR, beleza? É aí. Vai começar, hein? É. Valendo, valendo. Opa, salve, salve. Salve, <risos> salve. agora revanche, hein? Então bora, velho. Oh, oh. <risos> Toma. <risos> eu tô com bravo. Calma, calma, nada. Eu só quero. É que agora você não tá com o moleque, né? Uhum. Agora eu tô tranquilo aqui, velho. Eu tô comprando tudo pra nada. Por quê? Ai, Pedrinho. Você é, melhor, você é melhor de Alp, né, Pedrinho? Pelo Pô, que eu, eu sei. eu vou comprar Alp. Não, não, depois, depois. A gente vai tirar o de Alp ainda. Nossa, mano. Pisada! Aldir. <risos> Entendeu? Pô, <risos> ruxa de cara. Tô ruxando, você não tá me vendo? Não, seja homem. Vai. Troca de tiro de verdade. Aí tá sendo a cabeça. Aí você não tá sendo homem. Ah, Pedrinho. Foi droga de tiro, não foi? foi honesta. honesto. Puxa, eu tô só uma Tô calmo. coração, tem coração. Ai, ai, Pedrinho. Agora eu vou de coach. A <risos> a coach eu ganhei, hein? Agora é alpin. hein? Ok, Aba Robson. Valendo. Já uh, vi hum. uh, uh, que eu vou perder uh, uh, já. Uh, uh, hum. Mano, essa parte. E eu só monto pra você aí, véi. <risos> <risos> Miserável foi ligeiro. Ô, oh, Miserai. <risos> com os amigos? <risos> Tô tendo, pô. Você fez três saudos já. Tomei. Foi mancado isso aí, mano. Você me viu? <risos> eu vi você, mas aí. Ele é entrou cravada. Ai, caramba! Nossa, já tava mirando, tá ligado? Ai! Opa! Que? Hum! Não, oh, Ah... Como que errou essa palavra. Não sei, mano. Esquece é onde ele tá. Eu sabia onde você tava no. Eu sabia que você tava aí, mano. Eu, eu sabia. Eu venho a troca honesta. Aí tá na ser. cara, hein. Tá disputada, mano. Tá disputada. Você tá me dando na cara de Alp. Ah, queria jogar um mais smoke aí, mano. <risos> agora eu cresci, agora eu cresci. Ah, sei não. Sei não. Sei não. <risos> ai Nossa Fugou <risos> o Winter Fugou mesmo Ah, o cara tava me atacando ah, <risos> <risos> ah, vamos no scope Oh, vamos no scope, então Vamos no scope Tem que chegar perto, então, aí Oi, foi no scope? Foi, tô indo Dá pra saber se eu mato no scope ou não Ah, esquece, eu tô com o Vamos o Eagle agora? Eaglezinha? Vamos o aqui, vamos o aqui. Tá. Ai, que safado, velho. Não, espera, até eu... Até eu te matar? Ah, oh, beleza. Claro. <risos> <bem. risos>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 Você é boa com essa arma? Não. Oh, miga! imagina se fosse bom. Ó, pedrada que você vai tomar. Nossa! Tomou uma, pedra. Você também tá bom de Igor, hein, velho? Ô, louco! Sai daí, f Ai, meu Deus! Calma aí, que bugou, calma aí. Espera, espera, espera. espera. Papo reto, a câmera caiu, Eu caiu completamente. Vai, cadê? Você não me matou, né? Não. <risos> <risos> ah, Pedrinha. Meu Deus, que fala que você me deu. Eu me rento depois de ter me <laughs> me <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nossa, a miada. Caramba, ah, mano, isso é forte. Isso é forte. Eu tô eu <risos> vou parar de matar você na GAE. Ai que safado! A Deus, a Deus. Que safado! Ai, espinadeira! Oh, você falou que ia parar de jogar <risos> Não, falei que ia parar de matar você na GAE. <risos> vi, eu, eu te vi, eu te vi. Então. Essa foi cagada, né? Uhum. Bom. Total. <risos> ah, não. <risos> Mais uma, hein? Finalizei com chave de ouro. <risos> caralho, velho. Valeu, Pedrinho. tem, Pedri. tem, Não tem, arma tem arma. mano. É só as três. Ah, tá. Muito obrigado ah, tá. aí, amigão. Oh, Sim. Mas fala que eu joguei bem. Pô, você deu trabalho eu pra bem. caralho, mano. Eu joguei X1 com o Snowzinho, com os caras lá. E, mano. sei o que foi mais. Deu trabalho, velho. Galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um X1 aqui com a rebanche contra o Pedrinho. Finalizamos com chave de ouro na faquinha. E é isso. Muito obrigado pelo vídeo aí. Pelo vídeo, pela companhia de vocês. Deixa o seu like se inscreve no canal. E é isso, meus amores. Tamo junto.